Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Aí hoje eu vou estar tá trazendo para vocês FIFA Mobile 2022, galera. Como você tá jogando a Beta, galera? Que é um jogo. Mano, o FIFA Mobile 22 tá muito top, mano. É um jogo muito top. Lembrando. Eu vou estar tá disponibilizando para vocês o link para tá baixando o jogo e para tá fazendo o a atualização, né? Que já saiu uma atualização aí do jogo no beta, tá ali, beleza? Eu vou estar tá disponibilizando para vocês aí na nos comentários, beleza? Na descrição nos comentários. Vocês dão uma olhada lá tanto na descrição ou nos comentários, beleza, galera? Eu vou estar tá disponibilizando para vocês. O jogo tá muito massa. Eu comecei tem pouco tempo e já montei um elenco muito top. O gráfico do jogo tá muito bonito. Tá absurdo. Beleza? Eu vou mostrar aqui o meu time e a gente vai pro tutorial. Rapidamente. Tá aí, esse daí é mais ou menos o meu elenco, né? Eu comecei tem pouco tempo, galera. Tem pouco tempo. Como vocês podem ver aí, eu tenho um Grealish, o Soares, o Timo Werner, Foden, mais um Legend ali, ó, o Barese, né? Beleza? Eu tô aí no level... Eu tô no level 6, Para quem quiser me, me adicionar aí como amigo, né? Quando baixar o jogo, que é que é Santana. Beleza, galera? Vamos lá pro tutorial. Então, galera, continuando aí com o tutorial, é simples. Vocês vão ter que baixar três, é, três aplicativos. O QI VPN, que eu vou deixar o link para vocês estar fazendo download, né? É, que é um VPN aí, que é para você estar tá trocando a, a região aí do seu celular, eu vou estar tá mostrando aqui para vocês, né? Então, galera, entrando lá no que o VPN, vocês vão vir aqui, ó, calma aí. Vocês vão vir aqui na, vão estar tá trocando a região de vocês. Eu recomendo colocar Canadá, beleza? Eu coloquei Canadá aqui, deu muito certo. Vocês vão estar tá clicando aqui, selecionar, vão estar tá dando, vão estar tá selecionando, vão estar tá conectando, né? Vão estar tá conectando aqui, ele vai conectar. Vamos esperar um pouco aí para conectar, vocês vão estar tá dando ok, beleza? Feito isso, vocês vão estar tá voltando. Vocês vão estar tá voltando, o VPN já está conectado. O que, que vocês vão fazer? Vão estar vão tá baixando o jogo, o link do jogo aqui. Calma aí, eu vou aqui abrir o meu jogo, vou estar tá mostrando aqui passo a passo para vocês. Vocês vão estar tá abrindo o jogo, vou estar tá disponibilizando o um link. Para download aí do jogo, beleza? Vocês vão estar tá abrindo aí o jogo do, do FIFA, FIFA Mobile Beta, né? Que é o 2022. Vamos esperar um pouquinho, o jogo vai estar tá abrindo, né? O VPN, galera, abrem sempre o VPN primeiro antes de abrir o jogo. Senão não vai funcionar. Beleza? Tá aí, ó. O jogo vai carregar aqui, como vocês podem ver aí eu ganhei ganhei umas moedas né eu já tenho meu save novo boas-vindas da beta papá beleza tá agradecendo aí tô mostrando aqui para vocês como vocês podem ver tá aí o jogo o jogo abriu de boa primeiro recapitulando e vocês têm que abrir primeiro o VPN que eu vou tá disponibilizando o link para download depois vocês instalam o um jogo, o um jogo é aberta, né? Do FIFA, do FIFA Mobile 22 está disponibilizando. Vocês abrem o jogo, vão esperar um pouquinho, vão fazer o download. Aí vocês vêm aqui em configuração, vocês podem estar colocando aí o a narração, a narração aí vocês podem estar colocando lá do Brasil. Colocar língua, é, língua, do, é, língua português, né? No caso, colocar narração aí do Gustavo Vilani, tudo direitinho. Efeitos sonoros também aí no estádio. Se vocês quiserem, vocês vão ter que fazer o download. Beleza? Beleza, feito isso, galera. Lembrando, tem mais um passo. Feito isso, você baixou o jogo. Pô, que mais o meu tá pedindo para atualizar. Vamos lá, eu vou mostrar o segundo passo que vocês têm que fazer para estar tá atualizando o jogo sem dar erro. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. né? Eu estou ensinando vocês passo a passo. Estou mostrando tudo aqui para vocês. Vamos lá. O próximo passo é vocês vão ter que baixar o APK Pure. O APK Pure, vocês vão estar tá baixando aí. Eu também vou estar tá disponibilizando para vocês aí é, o link para download do APK Pure. Vocês vão estar tá, é, abrindo o APK Pure. Na hora que vocês abrirem o jogo lá, depois que instalou a APK Pure, eles vão ele vai pedir para atualizar. Vocês vão clicar em atualizar e vocês vão apertar não, aperte no Play Store, aperte sim na APK Pure. Depois que vocês apertarem na APK Pure, vocês vão vai estar tá escrito lá FIFA, FIFA Mobile, vai estar tá em rosa, em rosa, pai. Tá? deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Eu acho que eu não vou ter o exemplo aqui. Deixa eu ver. É... FIFA Mobile Uma FIFA Mobile 2022. Vamos ver se vai ter um exemplo aqui para me mostrar para vocês. Eu acho que não vai Era, não tem não tem segredo. Vai aparecer para atualizar lá, vocês clicam em instalar, beleza? Baixem a APKPure e na hora que vocês entrar no jogo, vocês vai, vai pedir atualizar. Cliquem em atualizar. E escolham o. escolhem a APK Pure. Vai automaticamente abrir uma tela para vocês. O APK Pure vai estar tá abrindo aí. Vocês colocam para instalar. Feito isso. É, instalou, baixou. Vocês podem estar tá fechando o APK Pure, Vocês vão. vão estar tá abrindo o jogo de vocês. E vai estar tá aí, galera. Vai estar tá assim, ó. Igual ao meu. Vai estar tá atualizadinho. Eu já joguei um pouco aqui, eu tô no nível 6. E é isso, não tem segredo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Eu vou deixar o link do Kiwi. Do QI, do né? Que é esse dispositivo aqui, ó. Calma aí. Desse dispositivo aqui, o QI VPN. E vou deixar do APK Então, muita gente deve saber. Para quem joga pelo mobile, já conhece, né? Tanto o que o VPN e o APK Pure beleza galera e eu vou estar disponibilizando o download do jogo também para vocês beleza se vocês curtiram se inscreva no canal deixa aquele like ative o sininho para receber novas notificações e tamo junto quem quiser uma live aí do FIFA Mobile 2022 é, comenta aí deixa nos comentários aí beleza galera que eu vou trazer uma livezinha para vocês aí em breve tamo junto valeu e fui What what what